Olá pessoal, como é que é pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolano na Gringa. Estou aqui com alguns estudantes, nesse caso angolanos, estudantes da Guiné, Bussau e tudo mais. Eu vou tá fazer perguntas para eles, né? saber como é que tem sido essa experiência de viver aqui no exterior, na Rússia. As dificuldades que eles encontraram, a dificuldade na aprendizagem da língua russa. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Voto. <risos> e vamos ver agora a diferença entre o português de Angola e o português da Guiné. Yeah. Tem boa de Guiné, Guiné é Guiné-Bissau. Ah, Guiné-Bissau. Então, conta-nos um pouquinho como é que está a tua experiência aqui vivendo na Rússia. É claro, em português, não em russo, não em inglês. Te apresenta é... primeiramente, não? Né? Eu me chamo assim. Estou aqui em Abidjan. Por que estás a estudar aqui na Rússia? Quanto tempo chegaste? Estou aqui há sete anos. Estudei medicina, já sou formada. Mm -hmm. Já terminaste? Já. Bem, conta-nos então como é que foi essa experiência de estudar aqui na Rússia. Ah, nos primeiros tempos foi. sei lá. enlouquecedor. Enlouquecedor. Depois me adaptei. Está a melhor. Uh -huh. E foi difícil? Foi muito. Muito difícil. Chorava muito. Oh, e quais, quais eram as razões que te levavam a chorar? Tudo. Tudo? A Desde língua. A língua, as dificuldades na universidade, muitas coisas. Tudo me fazia falar. Mas agora, como é que está? Já terminaste? Como é que está certo? Já está mais tranquilo? Já, claro. E gostas do país? Pensas em retornar para o seu país? Eu, da Rússia, não, go não gosto. Aprendi a sobreviver. E claro que eu vou para o meu país, ah ok mais aqui. Ok. E uh, houve alguma dificuldade na aprendizagem do idioma? Claro, até agora. Porque às vezes eu me sinto como se não tivesse passado aqui sete anos, se não tivesse estudado tanto o russo. Uhum. Dizem que medicina é um discurso mais difícil de estudar aqui na Rússia. Concordas com isso? Bom, eu acho que todos os cursos são difíceis por quê? por causa da língua. Mas claro, medicina já é. em qualquer idioma é difícil, quanto mais em é Russo. Certo. Agora vamos falar aqui com o nosso angolano. <risos> Me é quebrou? Tudo calmo, né? Nosso irmão da banda, o que aí está a passar, nosso barulho e tudo mais. Yeah, Conta-lhes um pouquinho antes disso, apresenta-se por favor para a câmera. Eu não falaremos de um as pessoas normalmente te chamam de Cris. Cris. Há uh -huh. uh, quanto tempo estás aqui na Rússia? Chris? Eu. Uh, em setembro, ou não, outubro, dia 17 de, de outubro, vou fazer 4 anos. 4 anos? Sim. É muito tempo. Qual é o curso que estás a estudar? Estou uh, a fazer engenharia civil, uh, mais mais para hidráulica e energia. Oh, e bem como é que tá tá indo é difícil é fácil a língua a adaptação ah, pronto é, dificuldade em tudo que você faz na vida existe né e pronto é, é engenharia né e é um pouquinho difícil sim a gente consegue então tá a ser difícil tá a ser difícil tá a ser eu gosto sempre de desafio tá a ser uma experiência desafiadora mas tá a ser muito bom tá a ser muito bom para mim porque Estou a melhorar muito, não só com o pessoal, tipo não só no lado pessoal, mas também no lado profissional. Não, certo, é isso certo. É que conta muito. Conta-nos um pouquinho sobre a língua russa. É uma, é. é uma das línguas mais difíceis do mundo, sabia? É, é uma língua muito desafiadora. É, graças a Deus tenho recebido um positivo, um feedback positivo da parte dos russos. É, dizem que eu falo bem, mas eu mesmo não sinto que falo tão bem assim. Então... O objetivo é sempre melhorar. Né? O objetivo é sempre melhorar. Quero falar ainda melhor. Yeah. Uhum, uhum. E a respeito do seu curso tá de engenharia civil, né? Engenharia civil, sim. Já está aí no quarto ano, isso? Hum, vou começar o qu quarto ano e ali em setembro, dia uh, setembro. E o que é que pensas em fazer depois de terminar? Voltar para Angola? Uh, a continuar uh, aqui? Fazer mestrado? Uh, o que é que pensas em fazer? Eu, eu penso em fazer mestrado, uh, primeiramente devido à situação. Devido à situação não muito boa que está lá no nosso país. Devido à falta de oportunidades de emprego. Então eu quero ficar aqui na Rússia. Mais um mestrado. E ver, ver depois como é que vai ser. Tentar abrir outros caminhos. É. <risos> Epá, para as pessoas que estão assistindo. Será que tem alguma diferença no português de Angola? Hum. No português de Guiné-Bissau? <risos> ah? Ou será que houve alguma diferença aí? Vocês os dois acham que tem diferença no vosso português? O sotaque? o assento e tudo mais, tem alguma diferença? É, eu, acho, eu acho que sim, não uma diferença, não a mesma mas eu acho que sim. Eu acho que na Cíntia não tem muita diferença, mas tem outras pessoas não tem mais diferença ainda. Okay. Cíntia, eu acho que a Cíntia, o português, ela é muito boa. Bem, a Cíntia já está toda afiada aí para comer, já está preparada todos os mamas, já está uma Coca-Cola aí, tudo mais, ela quer comer já. E não por último, Uh, o que, qual, qual é o conselho que você deixa né, para aquelas pessoas que talvez vão assistir o vídeo e queiram talvez também vir para aqui né, na Rússia estudar? Qual é o conselho que você deixa para eles? Fuja. <risos> não, não para não vir. Tinha. Não venha. Uhum. Esse é o teu, é teu conselho então. É. <risos> Mano Cris, qual é o conselho que Eu você deixa? Eu acho que para é, quem quer estudar, realmente estudar, aprender, tem mesmo vontade de estudar e aprender. Eu acho que a Rússia é um bom país para ir. Por quê? Porque aqui tem tudo. Tem tudo, em questões de material, os professores sabem dar aula. Mas o idioma mesmo é uma barreira muito grande. Então é um desafio muito grande. Mas tem outro de desafio, sim, aconselho a vida. Para não vai ter o desafio na parte do ou na parte acadêmica, mas pronto, Vai ter que se adaptar com muita, com muita, mas muita coisa. Mas é um bom país, é um bom país. Então, eu estar Certo, valeu então. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, nossa mana da Guiné aí. Já demora tá a piada para comer. Então, valeu, Bué. Tamo junto, vamos comer então. E é isso aí, pessoal. Foi mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolão na Gringa. Não se esqueça de se inscrever no canal. curtir o vídeo se gostou do vídeo nesse caso. E é isso aí, tamo juntos. Fiquem ligados para o próximo vídeo.